A indústria de cigarro Souza Cruz foi condenada a pagar 65 mil reais de indenização por danos morais e estéticos a um motorista. Ele foi baleado na perna durante um assalto, enquanto carregava o dinheiro das vendas. Ficou comprovado no processo que o empregado transportava valores sem escolta e sem nenhum treinamento. Por isso, a primeira turma do tribunal considerou que o procedimento era realizado de forma irregular e condenou a empresa. Além disso, a indústria também vai ter que reembolsar as despesas médicas do ex-empregado. O trabalhador perdeu parte do movimento da perna direita, passou por várias cirurgias e ficou sem poder se mexer. Por causa do acidente, ele também teve depressão e crise de pânico.